vemos um tempo em que uma grave doença respiratória por nome coronga causa um impacto ruim à humanidade. E infelizmente essa situação que passamos é minimizado por pessoas irresponsáveis que menos esperamos. E com suas declarações a gente fica pasmos sem acreditar na tamanha falta de consciência desses indivíduos. Pessoas que deviam ser exemplos, apenas nos deixa decepcionado. E quando pensa que já viu de tudo, somos surpreendidos com verdadeiros absurdos ditas por pessoas cristãs. É isso mesmo. Sabia que o uso de máscaras, álcool e gel e distanciamento social não é nada perto do remédio que existe para esse coronga? E que também existe uma classe de pessoas imunes a esse coronga que de forma alguma vai pegar? É, minha amiga, Existe cada celebridade gospel com belos exemplos. Então, vem com a gente conhecer essas pessoas, que são exemplos de serviço e de serviço à comunidade evangélica. No ano de 2020, o Brasil e o mundo enfrentam uma pandemia, o coronga chinesa. Um vírus que atingiu mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 370 mil vítimas da doença. No Brasil, em abril o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscara, álcool e gel e distanciamento das pessoas, como uma forma de minimizar o risco de contaminação. E isso afetou diretamente as igrejas, e os pastores usaram a internet para a transmissão de seus cultos, assim como também para confortar seus fiéis nesse momento tão difícil. Já outros usaram de sua popularidade e apenas geraram polêmicas. E um dos pastores que prestou um desserviço à sociedade a respeito da pandemia foi o Carlos Moisés, que também é vocalista da banda Voz da Verdade. Dono de um dos maiores sucessos, O Escudo. Um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece tranquilizando seus fiéis e mostra um remédio contra o coronga. O que, que está acontecendo? Irmãos, tranquilizem, vão para a igreja adorar o Senhor Jesus. Olha aqui o remédio contra o coronavírus, olha aqui a proteção contra o coronavírus, é isso aqui, não é álcool gel, é isso aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o que nós estamos vendo. Nós só estamos ouvindo desgraça após desgraça, minuto a minuto. Com a Bíblia em mãos, Carlos Moisés diz que o remédio para o coronga é o Salmo 91 e que também é a proteção e não o uso de álcool e gel. É diz mais, Deus é maior que o vírus do Coronga. Olha, olha aqui agora, irmãos. Olha aqui agora se isso é verdade ou não é verdade. Se nós devemos acreditar que o nosso Deus nos salva, nos liberta, só quando nós estamos bem, não temerás espanto noturno nem seta que voe ao meio-dia. Nem peste que ande na escuridão. Nós sabemos que o, a produção desse vírus foi lá na China, mas pouco importa, o nosso Deus é maior que a China, maior que esses vírus, maior que tudo, Deus é Deus do visível e do invisível. Meu amigo, descanse. Contradizendo as afirmações do pastor Carlos Moisés ao dizer, é preciso lembrar que no final de maio de 2020, este perdeu um pastor de seu ministério, o Mário Rocha que morreu vítima do coronga. Se Jesus Cristo controlar sua vida, ele controla tudo que está em seu redor. Aleluia! A palavra! Foi ironia do destino? O Mário Rocha não sabia que o remédio para a doença era o versículo bíblico, visto que ele era conhecedor da palavra de Deus. Irmãos, nós o povo de Deus, temos o sangue do Cordeiro que faz diferença. O que, é que vocês estão tremendo? E quer dizer muito mais para vocês agora. Eu não vou fechar minha igreja, eu vou fazer culto, vamos louvar a Deus, porque nós já oramos contra esse, essa malignidade que está acontecendo. Se a tua igreja fechar, vem para a nossa. E vale ressaltar que o próprio Carlos Moisés foi levado às pressas ao hospital com suspeita do coronga. Embora o primeiro exame deu negativo, em um outro exame testou positivo. Bom, parece que para ele o remédio Salmo 91 funcionou. Ele se recuperou e hoje está bem. Glória a Deus! Uhul. Obrigada, Obrigado, Senhor! Deus Aleluia! O coronga chinesa também afetou diretamente as apresentações dos cantores e a solução foi a transmissão via internet, as chamadas lives. E com a cantora gospel Aline Barros não foi diferente. Ela fez uma live e entre vários convidados, Cassiane estava presente. E essa convidada é muito querida. Ela já falou que quando chegar aqui, vai me agarrar aqui de todo jeito. Eu não sei como é que vai ser esse negócio não. E o que era para ser uma apresentação espetacular, gerou uma grande polêmica. Isso porque na live, os convidados ignoraram as medidas básicas de prevenção contra o coronga. Ai, eu tenho que abraçar, hein? E Cassiane, por sua vez, ganhou o destaque. Ela já entrou no palco dando abraços e aperto de mãos em Aline Barros. Após cantar, repetiu o gesto e ironizou dizendo... Gente, o coronga não pega nós não, não, aleluia! Não, pega, não. não, mas a gente está sendo muito cuidado, muito cuidadoso. Sim, tomando todos os Todos, todos os não cuidados. Não fica preocupado não, porque eu acho o seguinte... Eu ouvi de um infectologista aí dizendo que o mundo inteiro, 99% das pessoas vão pegar. Mas eu falei assim, como o Senhor também cuida sim, sim, e a gente cuida. faz a nossa parte. Hum. Contradizendo a fala da Cassiane que afirmou que coronga não pega em nós. Gente, o coronga não pega em nós não. não Aleluia! Não pega, não. É preciso lembrar que o Brasil perdeu para coronga a cantora gospel Fabiana Anastácio que nos deixou com apenas 45 anos. E a própria Cassiane fez um comentário lamentando a perda. Será que ela esqueceu do que aconteceu com sua amiga ao declarar essas palavras na live? Verdade. Então fica preocupado não, que aqui está todo mundo muito bem cuidado. Bom, a pergunta que fica é, evangélicos por servir a Deus são imunes a esse coronga? Ou essa doença não tem nada a ver com religião?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 Impressionante, depois dessa pregação alertando a sociedade, o próprio pastor acabou sendo vítima do coronga com seus 51 anos de idade. Já em Guarabira, no estado da Paraíba, o pastor Hélio Ramos da Silva, que presidia a primeira igreja batista missionária, usava suas redes sociais postando sua posição contra o coronga ele pregava contra o isolamento social que infelizmente por ironia do destino ou fatalidade ele tornou-se mais uma vítima dessa doença nessa postagem ele escreveu as máscaras para a população esta é a solução não o isolamento isso confirma que o pastor era contra o isolamento social nessa postagem Hélio Ramos dizia, estar enganado quem pensa que os governantes estão preocupados com a saúde do povo e ainda pede para o povo deixarem de ser imbecil diante da situação do isolamento social. Percebe-se que essa é uma posição equivocada, dita por Hélio Ramos. Dias antes de ser internado, o pastor havia gravado uma última mensagem para os fiéis em sua rede social. Então, vamos ouvir as palavras do saudoso pastor Hélio Ramos da Silva. A palavra de Deus é verdadeira. Veja, ainda que muitos não acreditem na Bíblia, não altera nada do que ela do que está posto, ela está cabalmente se cumprindo nos quadrantes dessa terra. do Olhe a responsabilidade que nós temos de estar sempre atentos à palavra do Senhor e não deixar que a nossa fé feneça. Tenhamos nós cuidado, porque o diabo não brinca. O diabo tem sua estratégia e que se nós não tivermos a proteção, se nós não soubermos gritar por Jesus, não tem ninguém forte, não tem ninguém poderoso, porque nós só temos os braços humanos, ele tem a força espiritual. Quando esteve internado, o pastor Hélio Ramos deixou uma mensagem de despedida para sua família e pessoas, conforme vemos. Se Jesus estiver chamando o papai agora, vamos para Pai, está te assistindo? que passou filmes na cabeça do papai. Faz um filme. Meu passado todo de fim. E eu pedi para Jesus me perdoar meus pecados todos e... que eu não me torturasse mais com meus erros e... eu estava disposto a... embora ele estivesse é, me chamando e que... ele me torturasse tudo Lamentável a situação que já se encontrava o pastor que infelizmente foi mais uma vítima do coronga aos 54 anos de idade. A pergunta que fica é, qual o fundamento que esse pastor teve ao fazer publicações nas redes sociais afirmando ser contra o isolamento social? E por que as autoridades pedem tanto o isolamento social? Porque a propagação do coronga é através do contato humano. Isolamento social não quer dizer ficar em casa e não poder sair mais. É sair no extremo necessário com o uso de máscaras. O coronga pode sim ser neutralizado. Para isso, basta que nós obedeçamos as orientações das autoridades sanitárias. Não queremos generalizar e muito menos desmerecer o agir de Deus. Mas, infelizmente, existem pastores que usam o nome de Deus e sua influência para propagar informações erradas à população, indo contra o que a Bíblia nos orienta. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Se você ainda duvidava que a internet é recheada de absurdos, com certeza não vai duvidar mais. E isso atribuímos aos chamados pastores irresponsáveis. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de inventar e dizer tolices. São atitudes de pastores que apenas geram desconforto aos ouvintes. E ficamos por aqui, Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima!